Hoje a nossa aula vai tratar do Congresso de Milão, né? é um evento. Quando a gente fala de evento, dá-se a impressão que é uma coisa legal, né? uma coisa é, interessante. Mas, na verdade, é o Congresso de Milão foi um marco né, bastante negativo na educação de surdos. Foi um evento que, digamos assim, travou a educação de surdos. Então, é como a gente vem construindo uma linha, né, uma linha da história do surdo, a gente está né, na idade, passamos da idade moderna e entramos agora para o Congresso de Milão, que acontece em 1880. Esse congresso acontece na Itália, né, então, é, é por isso o Congresso de Milão. Ele acontece entre os dias 6 e 11 de setembro de 1880. Nesse congresso é, participaram cerca de 27 países, né, o Brasil não esteve presente. Mas o que foi definido lá, o Brasil depois acabou acatando também. É, o objetivo maior né, desse congresso em Milão foi extinguir a língua de sinais e inserir a oralização, a metodologia oralista na educação de surdos. Ou seja, é, aqueles surdos que sinalizavam, né, se a gente pensar na aula anterior, que a professora explicou para vocês que os educadores de surdos eram surdos, né? então usava logica, logicamente a língua de sinais, então é, a língua de sinais vinha se desenvolvendo, vinha crescendo, vinha se tornando o principal meio linguístico das pessoas surdas. E aí tem uma, uma parada né? em 1880 porque definiu-se que uma, a metodologia oralista era a melhor forma de educar os surdos. Eles não entendiam por que uma minoria, no caso são os surdos, né, precisavam é, se comunicavam por uma língua que o grupo maior, os ouvintes, não entendiam. Então, eles achavam que a minoria que deveria aprender a língua majoritária, a língua dos ouvintes. Por isso, é, eles fizeram uma votação, é, eles é, votaram oito resoluções, mas todas essas resoluções giravam em torno da extinção da língua de sinais é em defesa da metodologia oralista vale lembrar que nesse evento os surdos que estavam presentes não puderam votar né que estavam lá no evento a história ela tem alguns historiadores que dizem que é, havia quatro aluno quatro pessoas surdas no evento outras dizem que, que existiam mais surdos, então a gente não tem um dado específico, assim, de quantos surdos e também da quantidade de pessoas que lá estavam. Alguns historiadores dizem que 184, outros dizem que 160, 168, enfim, né? Mas era um número aproximado assim de profissionais que se reuniram nesse evento. Então, o resultado desse evento foi é, uh, o oralismo, digamos, então, o desenvolvimento, né, trabalhar em prol do desenvolvimento da oralidade das pessoas surdas. Com isso, o que também a professora gosta bastante de, de frisar, que existe um capitalismo né, girando em torno disso, é a venda das próteses auditivas, né, os aparelhos auditivos, assim, foi um estouro incrível, assim, Muitas indústrias surgiram, é, inclusive os, os donos dessas indústrias eles visitavam as residências né, dos surdos e dizendo sempre que precisava trocar prótese e que existia uma prótese maior ou menor ou mais avançada, né, com uma tecnologia mais avançada, com uma pilha é, mais resistente, enfim. Então foi, uma, foi, um, foi o auge, assim, digamos, da venda dos aparelhos. E também os consultórios das, dos profissionais fonoaudiólogos, eles eram superlotados, porque é, né, trabalhava-se com o objetivo de oralizar o surdo. Né? E quando a gente trabalha com a língua de sinais, quando se tem a língua de sinais, não precisa da oralidade. Então, como o objetivo era desenvolver a oralização do surdo, precisava das terapias de fala, então, com esses profissionais, certo? É, o que que acontece nas escolas, a partir dessa metodologia que foi eleita no Congresso? Nós tínhamos nas escolas professores surdos, né? que a gente traz lá desde a Idade Média que os surdos eram educados por surdos, mas o que que acontece agora que tem que se trabalhar a oralidade do surdo? Esses professores surdos, eles são exonerados, né? eles são demitidos das instituições de ensino de surdos porque quem sabe ensinar o surdo a falar tem que ser também uma pessoa falante. Então, tem que ser a pessoa, é o professor ouvinte. Né? Então, os professores surdos, eles são dispensados das suas atividades. É, vou ler só um excerto aqui que tem, que faz parte do, do e-book de vocês. O uso da língua de sinais foi proibido nas escolas, dando início assim a uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o direito linguístico por meio da sua língua natural. A língua de sinais. Os surdos, hoje, eles eles costumam comparar esse evento, né, o do Congresso de Milão, com a derrubada das Torres Gêmeas, né, que aconteceu em 2001, em setembro também, né? O evento do Congresso de Milão aconteceu em setembro e o a derrubada das Torres Gêmeas também foi em setembro. Professora, por que essa comparação? Os surdos dizem o seguinte: Pode se passar quantas gerações forem, os americanos vão sentir e vão se lembrar da dor que, aquelas, que aquela derrubada, né, que a queda da, das torres gêmeas causou para todos os Estados Unidos. Né, a dor né, da, da perda de várias pessoas, de filhos, enfim, eles vão se lembrar dessa história para sempre. É né, uma dor que nunca é, vai ser apagada, digamos assim. Mas, professor, os surdos não foram mortos. Por que essa comparação? Eles dizem que é uma comparação porque assim a língua de sinais né, estava sendo usada pelos surdos como meio de comunicação, e aí vem o evento de, de Milão e extingue né, esse, esse principal meio de comunicação, que é a língua de sinais. É, a maior dor, digamos assim, da comunidade surda é a paralisação que teve na educação de surdos, porque a partir dali, a gente pode dizer que se passou um século inteiro que se perdeu né, porque tentou-se várias metodologias que não deram certo e a gente acabou voltando para a língua de sinais. Então vejo que se não tivesse essa parada, né, essa pausa de um século inteiro, como seria hoje, a gente tem que pensar como seria a nossa sociedade hoje? Provavelmente é, você entraria numa farmácia, o farmacêutico saberia a língua de sinais, o médico saberia a língua de sinais, os, o, o padeiro, o açougueiro, os donos do supermercado, as pessoas que trabalham no banco, todos saberiam a Língua de Sinais. Nós teríamos uma sociedade né, se comunicando por meio da Língua de Sinais. Então, isso teve um atraso. Né? Vejam que a gente está começando agora a passos muito lentos assim, para chegar a, a, a um ideal, né, que é a alfabetização do surdo, a aquisição da linguagem... É a efetivação mesmo da língua de sinais em todos os espaços, né? porque a língua de sinais tem sido pensada só na escola, como se o surdo estivesse apenas nesse ambiente e como se ele não circulasse em todos os outros meios sociais. Então, é nesse sentido mais ou menos essa comparação. Então, podem se passar quantas gerações forem, os surdos vão carregar essa dor, né? essa frustração por esse evento que ocorreu, porque uma minoria... Né, deu vintas decidiu por isso, sem perguntar aos surdos o que seria melhor para eles, né? É, então, assim, o que a gente tem que e construindo na nossa mente, os conhecimentos que nós precisamos e assimilando, é, é exatamente nesse sentido, né? Nós tínhamos a língua de sinais, né, que era utilizada por professores surdos, que ensinavam os outros surdos. E aí nós tivemos uma pausa por causa do Congresso de Milão e vem então o oralismo, a metodologia oralista, né? Uma metodologia oralista que se baseava em técnicas para desenvolver a oralidade, certo? Por meio de muitos aparelhos, né, por me meio de muitos barulhos, enfim, acreditava-se que o surdo tinha um resíduo auditivo que precisava ser desenvolvido para ele poder emitir fonemas e depois palavras e depois frases. Isso não aconteceu. né Os surdos não conseguiram, a gente não pode generalizar, alguns surdos, dependendo da perda auditiva, conseguiram desenvolver a oralidade, mas a maioria não. Então, foi uma frustração né que, apesar de todo o trabalho dispensado aos surdos, eles não se desenvolveram. E aí... É, passou-se muito tempo para eles decidirem mudar a metodologia, né? Para eles chegarem a uma conclusão, não essa metodologia não dá certo. É... O que que a gente precisa pensar? Por que que teve, né? Essa mudança então do oralismo para uma outra metodologia, uma outra filosofia que a gente chama de comunicação total, né? É... Dois fatores é, ocasionaram essa alteração, né? essa dessa mudança do oralismo para a comunicação total, que foi o atraso, o desenvolvimento escolar dos alunos né, e a defasagem. Então, os alunos concluíam o ensino fundamental sem aprender a escrever, sem aprender a ler, e aí, naquela época, não tinha conselho tutelar, então eles evadiam mesmo, eles desistiam.